Mano, de verdade, eu não sei nem por onde começar, mano, como começar esse vídeo. Fiquei horas e horas pensando, eu não sei nem o que eu vou falar, mano. Chega a ser realmente triste, persa. Depois de tanto tempo, mano, na frente da câmera, edição pra caralho, mano. Depois de tantos vídeos, eu não sei nem como começar a falar isso. Então, mano, chegou a hora de falar, mano. É, esse aqui, mano, vai ser o último vídeo do canal, mano. Do ano, porra! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Meu, tá vindo muitas novidades agora em 2023, mano. <risos> tá atrás da câmera, tá muito bom. Nossa. Nossa, a empolgação Quebrou todas as aqui. Mas ok, mano ano... ano que vem agora 2023, tá vindo muita novidade Muito quadro novo, muita coisa legal Já peço que vocês se inscrevam e chame um amiguinho De vocês pra se inscrever nessa bodega Porque tá vindo muito convidado, tá vindo muita coisa boa Fala aí, não tá vindo muita coisa boa? Mas olha só aí! Mas é isso, pessoas, um beijo na bunda Da sua mãe